Bom dia, sejam bem-vindos, valeu, que bom, que bom, aí ó, acabei de voltar de uma peça que você deveria passar na prêmio dia desse, aí vamos pegar nossas varas, oh, eu sempre quis pegar na vara, véio. que isso. É bom cumprimentar. Pegar na mão. Não, não, não. Vamos gastar o dia pescando. É hoje. É hoje. Terrível. A coleção está vazia. Olha o saltinho dele, você é louco? Encontrou algo que eu posso ver? Muito antigo, eu adoraria estudar isso, mas detalhe menos mais do seu. Hum, você... <risos> Vou pedir um favor, o que você acha de doar? Todas as ou minérios novos que eu encontrar. Aí podemos fazer mais conversas revolucionárias juntos! E quem sabe, se você continuar doando, posso encontrar alguns itens interessantes para aliviar. <risos> Pense um pouco. Se decidir fazer uma ação, posso trazer objeto a recepção. Opa. Eu ainda quero pegar na vara, velho. Eu quero pegar na vara. Oh. Espere por mim, que eu tô indo pegar minha vara. Turururu. tururu Aí, cheguei na praia aqui. Tô vendo você pescar aqui. Eu tô caminhando pela, pela borda. Indo encontrar o velho. O velho com o cachimbinho, né? Fio ouvir que tinha uma grande cidade. Pode conhecer. Ó, a sardinha. Eu vi. Eu vi a sardinha. Nossa, muito. Vara nova. Ô, louco. Peguei na vara do velho. Eu tô, tô com o inventário cheio já, o que eu vou fazer da vida? Meu, eu tô cheio o meu inventário, o que eu vou fazer? <risos> uh, eita nois. Meu, acho que eu vou fazer um baú e trazer pra cá pra deixar os peixes e a gente poder aliviar o inventário. Que bom que você tá aqui, irritante que eu todas as pessoas ali. Meu nome é Jorge Vaza. Boa Tá, agora, agora faltam. Faltam três pessoas. Eu acho que nessa parte a gente junta dinheiro pra comprar a vara. Uma vara melhor. E a Bolsa, eu acho. Tá, agora eu vou pegar umas madeiras aqui. Madeira pro baú. Personagem morrendo para cortar madeira. Aí, peguei, peguei. Já tô levando o baú aí. Aí eu vou pescar o resto do dia. Não, a gente precisa falar com, com o Mago lá, ou... Aí eu botei. Botei o baú aqui. Pra gente poder pescar. Eu vou limpar o inventário e deixar só a vara. Na verdade. É, tá certo. Lá vai mais um dia pescando. Meu, melhor é o, é o esforço do personagem pra atacar a vara, tipo, bem, do, bem perto dele. Pabrezinha dele. Meu, olha o tamanho do, <risos> olha o tamanho da da coisa para pegar o peixe, velho. Fazer fazia muito tempo que eu não vi um negócio tão pequeno. Parece até asiático. <risos> Sapaz, rapaz, rapaz, sim. É, eu peguei três peixes, Tran tá tranquilo pra mim ter esse peixe, ainda achei uma. Uma concha aqui. Amanhã a gente vai pescar, então... Então nem... Né? Tem semente aí? Planta tudo. Só entra dentro de casa, só, só entra de casa, porque matar o bicho não tem como. <risos> Carry Não. <risos> Mas é difícil matar com.. <risos> ó, deixa eu... Olha, eu subo aqui, ó, ele não consegue subir. É 15 xerívia, né? Que você tem. É, planta todas elas. É importante plantá-las. Só vai. Eu vou até tacar a vara nele. Três <risos> de dano, isso é louco. É muito dano. Meu, nesse vídeo eu vou, vou fazer dois, dois dias pra ver se, quanto dá. É porque se, se eu fizer um dia por episódio, a pessoa vai assistir, vai ter que assistir 30 dias pra ele terminar um mês. Literalmente ela vai perder a estação inteira. Ela vai conhecer a estação. Vamos lá pescar, vamos lá pescar. É então. É, com a varinha, né? Como? Se talvez hoje dê pra gente comprar vara novas, dependendo de quando a gente pescar. É, então. Vamos deixa eu ver o que tá aqui. Vinte minério de cobre. Vai vasculhar o lixo aí? Dá, dá. Red Assim que a gente comprar a bolsa, a gente vamos começar a pescar no rio, que é mais caro os peixes do rio. <risos> Olha a varinha, como vai. É, então. Eu já vou vender aqui pro velho. Pro aí, ó, já conseguimos comprar duas varas. Vamos pra aí. Deixa eu ver se não era vara. vara de bambu. Não, não compra não. Comprei errado. Deixa eu vender. Vara de bambu é a nossa que a gente já tem. Eu não consigo revender. Gastei dinheiro à toa. Agora eu tenho duas varas. Vou alterar. Ah não, velho. Quase eu Vamos ver. O baú veio 10 iscas e 5 madeiras. Vou vender. Vou vender, vender todos Os peixes agora. É dá, você vende pra ele. Desvalor aqui. Esse peixe subiu bastante. Aí, fechou. Então vamos. Ei, conseguiu uma enguia. Se não achar, já pode vir voltando. Se não achar. Então só vem voltando aí. Vou até mover o cacto aqui. Vendido, já, já estou na cama. Opa, pesca nível 1, maravilha. E vou finalizar o vídeo por aqui também. Hehehe. <risos>